E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar para vocês como que compra a moeda Fine, Finable E a corretora que eu utilizo, pessoal, é a Gate.io Uma das melhores corretoras para lançamentos Então pessoal, baixe o aplicativo da Gate.io, faça seu cadastro Que é bem fácil de comprar por ela Então ó, vou entrar aqui na Gate.io Logado aqui na Gate.io, eu venho aqui em câmbio Aqui pessoal, eu vou digitar ah, o nome da moeda, Fine, e aqui eu vou comprar Fine com USDT, tá? Tem ela com USDT e tem ela com Ethereum, clico aqui em USDT. E aqui pessoal nesse campo vermelhinho são os vendedores E aqui nesse campo verdinho são os compradores Como eu quero comprar eu tenho que selecionar um dos vendedores E eu vou selecionar o número 1 E clico aqui em comprar Confirmo Ele vai solicitar a senha Vou colocar minha senha de compra Todas essas senhas você cadastra no menu segurança Pronto Vamos ver aqui ó se a ordem foi executada, você vem aqui em todos os utilizadores, gráfico e aqui tem um livrinho aqui nesse canto. Ó. Aqui eu coloco histórico e aqui já me mostra a minha compra pessoal. Então vamos voltar aqui na minha carteira, clique em carteira, conta spot, espera carregar e vocês já podem ver que eu tenho aqui ó, minhas fines compradas, então pessoal, é assim que você compra fine pelo celular, bem simples e fácil, pelo site é da mesma forma, eu espero ter ajudado vocês, todos os links desse vídeo estão na descrição, um forte abraço a todos, fique com Deus e tchau, tchau!